Tão importante. É, eu vim conversando com o Raul, que é um, um trabalho política e ele perguntou quem é um agente patrimonial? Eu disse, o Raul, vamos de registrar esse encontro. E o Raul me perguntou quem é um agente patrimonial? O que faz ser um agente patrimonial? E eu falei para ele, oh, Raul, o que faz ser um agente patrimonial é ser, através de uma lei, um, um servidor. No segundo momento, ser um agente patrimonial é ser Que é uma atribuição do ser humano. Mas esse agente patrimonial, eu acho que ele tem, uma, ele tem um olhar mais generoso em cima da lógica do cuidado. Então, dizer para ti e dizer para todo mundo que aqui é tem, se foste representado dentro do universo, se foste reconhecido dentro do universo, entre os muitos servidores que têm em sua repartição, na sua sessão, no seu quarto, saiba que tens você hoje um atributo do cuidado. É, o atributo do cuidado é esse atributo pelo qual a gente reconhece na figura de uns um gente ou na figura de nós servidores o zelo. E talvez o zelo hoje seja o maior atributo para vocês e para nós que estamos aqui. É, durante esse mês de fevereiro e janeiro a gente precisou checar e precisou enxugar um pouco o quadro. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que a gente não podia enxugar muito essa, essa, esse número de, de servidores que somos porque a gente sabe o quanto é importante essa função do agente patrimonial e o quanto ele precisa de instrumentos, ele precisa de quadro e de forças para que deem a ele condições de trabalho. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Trazer para vocês que ainda não são agentes patrimoniais ou para vocês que já foram, e a gente precisa dessa experiência que vocês já trazem. Mas a gente precisa também entender que ser um agente patrimonial hoje, pessoal, talvez seja, seu de maiores atribuições do próprio servidor. Porque é do agente para a gente como um todo. Não basta ser um agente, dois agentes dentro de um espaço, dentro de uma secretaria, se a gente não toca os lugares. Então, durante esses dois últimos meses, a gente tem um olhar muito apurado em cima do patrimônio. E a gente já percebe o que é um patrimônio cuidado, o que é um patrimônio em descuido. É, vai depender muito da gente, pessoal. Mas eu penso que vai depender tanto da gente que está aqui hoje, Sr. Leandro, que está aqui a ela, que são agentes patrimoniais assim, instituídos e investidos há muito mais tempo que a gente, que a gente tem um pouco da lógica do cuidado exercido. É cuidado de jardineiro, como dizia o Marco Quintana, que é aquele que rega, é aquele que não se cansa de investir, é aquele que não se cansa de insistir que o cuidado é algo que precisa ser instituído, sim. Ontem eu saí com a Fabiola e a gente viu que, de certa forma, a gente está deixando muitas coisas chegarem ao estado de descuido. É... E talvez a gente não tenha, de certa forma, ser, ter, é, ter sido ouvido. Então, a lógica para hoje, pessoal, é, de certa forma, reconhecer o quanto somos servidores, o quanto somos todos servidores, o quanto todos nós temos de deveres e não um agente patrimonial. Talvez o agente patrimonial é aquele ponto dentro do seu serviço público, dentro da sua secretaria, dentro do seu andar, dentro do seu óculos, que vai emanar e vai comunicar aos demais que isso é um critério não apenas de controle, mas excessivamente de cuidado que há uma legislação que nos ampara, que há uma lei que nos rege e que há um controle sim, porque o um bem público é público, não é nosso? O bem público não é do indivíduo, o bem público precisa atender uma perspectiva de coletividade. Então a ideia é essa, gente, que a gente tenha aqui uma manhã, uma manhã que nos dê uma certa condição de trabalho, a gente está muito desejoso de estar com vocês, assim, é, diariamente, Semanalmente ou trimestralmente, ajudando para que a gente tenha instrumentos para efetivamente ter hoje um inventário bem resolvido, ter hoje uma entrada e uma saída de bens que possam circular e que possam estar instituídos legalmente. Para isso, a gente vai ter que ter uma força-tarefa. Força-tarefa que a gente reconhece assim na figura do seu Heleno. E seu Heleno, quando chegou para nós hoje, e particularmente eu vou falar do Heleno e da Elda, que foram pessoas que a gente falou muito, eu não os conheço como um todo conheço alguns de vocês, mas foi falado muito da figura das pessoas que representam e me representam, é, que é o caso particularmente do Marcelo, que trabalha quase dois anos e que coisa bonita o Marcelo hoje se preocupar com coisas tão pequenas que às vezes o olhar macro se descontar, é, particularmente Helena, a gente queria fazer para ti, nem sem ser homenagem, porque as homenagens perde muito bom tempo, né? essa semana a gente vem perdendo alguns amigos aí, a gente fica meio sensível porque a vida é tão efêmera e de repente as coisas se desabam e a gente diz, caramba, nunca dei um abraço no seu Heleno, nunca dei um abraço em Dona Mânia, nunca dei um abraço no povo todo. A gente hoje pela manhã queria dar um abraço especial em seu Heleno, porque ele me representa e ele representa cada servidor. Eu não tenho ainda a maturidade nem a vivência do seu Heleno, mas ele foi uma das pessoas mais famosas no de janeiro até o dia de hoje, porque já é um senhor que já viveu o suficiente para dizer que a vida é efêmera, já percebeu o suficiente que as coisas passam e o que fica é o zelo, é o cuidado. No cuidado do trato do bom dia, no trato do cuidado do café, no trato do cuidado de voltar e ser reconhecido pelo grupo. Então, hoje assim, a gente com muita humildade, com muita, e com muita representação, você, você representa a maioria de nós é, eu não conhecia, mas quando eu olhei, falei, nossa, de é um senhor que trabalha como agente patrimonial, e a Helena vai falar um pouquinho para nós. O quanto não é difícil, o quanto não é difícil. E a gente bem desejaria hoje que as ações do seu Heleno, de agente, passassem para a gente, passasse pra gente. A missão não é só do agente, pessoal. A missão é de todos nós. Cabe a gente ser a luz dentro do ponto aonde ele vai se representar e fazer com que nós, servidores, hoje olhemos para o patrimônio e dissemos: isso pertence ao bem que é coletivo. E cabe a cada um de nós representarmos e tomarmos essa responsabilidade para a gente. Então, Senhora, a gente vai te dar assim, um abraço e um afeto por essa possibilidade de sucesso para nós. É possível sim, pessoal. Então, é, a gente pensou no. É, vamos fazer homenagem. Eu falei homenagem, mas não tem banda de música. É, homenagem tem que ter banda de música. Não tem banda de música. Tem a cada olhar nosso assim, dizer, seu Leandro, que o senhor possa para nós ser um ponto e que a gente possa, às vezes, olhar para ti e dizer que quero ser igual seu Elenco quando crescer. E que a gente possa transmitir isso aí para cada um de nós servidores, tá? É, pode falar, seu senhor.